Não, 5 deles, 5 Malta caiu dois. Minha, Cessa. É é Calma, Cessa. Matei outro, calma. Agora Alô. é o seguinte: vamos rodar energético daqui, vai ser um rush, engolindo o P1 e o P2 junto, beleza? Tô já, tô já. Pode eu rodar. Ir... Vai, pe... Não, vai tá, P1, Juca, gente... mais perto aí. A gente tá em dois aqui, ó. Tá, pensei. beleza. P1, Vocês vão primeiro, a gente vai chegar arrebentando tá. aqui. Rodando na direita, chega melhor, rápido. mais rápido, pera aí. Eu... Pera aí. Oi, no, no nosso rush aqui vai fazer o seguinte, eu vou Rodei. rushar mirando pra direita, tu passa mirando pra esquerda. Ó, pra tem nós. na ligação. Fechou, fechou. Puxa comando. 1, 2, 3, IP2 vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. P1 também, vai, vai, vai. Engole, engole, engole. Vai, vai, vai, vai. Já fui, já foi, vem, vem.